São 8 horas da manhã. O dia está fechado, mas não está chovendo. Provavelmente vai chover hoje ainda, pelo que eu estou vendo. Olha só, pessoal, que lugar. Ali, Madalena, ó. Tem manga ali, ó. Ah, gente, eu vou parar aqui com a Madalena e manga? vou pegar uma manga desse pé aí na frente. No pé, no, no pé assim, eu não estou vendo. Isso aqui. Ali no pé, ali, ó. Tem manga no pé, sim. Se ninguém sair correndo atrás da gente aqui, tá bom. Vou dar uma chegadinha. Nem vou pegar a manga do chão, mas eu vou pegar. Deixa eu tirar essa câmera daqui. A Madalena já fez amizade com os cachorrinhos ali, gente, ó. Ali, ó. Já fez amizade com os cachorrinhos ali, ó. Ah, que foi, rapaz? Ou ela, não sei. O que, que tá acontecendo aí? O que, que tá acontecendo aí? Hã? O que, que tá acontecendo aí? Olha pra cá, olha pra cá, aqui, ó. Aqui, ó. Você quer carinho, mas. Ali outro ali, ó. Olha lá. Aí, ó. Oi, aqui, ó. O que, que foi? Ah, o outro tá me lambendo aqui, pessoal. Dá uma olhada aqui, ó. Gente do céu. Você tá querendo dengo, né? Você tá querendo dengo. E aí, Madalena? Ah, deixa eu ver. Deixa eu ver essa manga que você pegou aqui. Deixa eu ver. Ah, que grande manga. Dá uma olhadinha, pessoal, nessa manga aqui que o Madalena encontrou. Ah, mas aqui no chão deve ter. Aqui tem, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Mas aqui tá... Ah, essa aqui tá boa. Tem uma aqui boa, bem? E o cachorro tá me cheirando aqui, ó. Tá me cheirando. Ah, essa aí tá boa. Essa no chão tá excelente, ó. O pé tá pro lado de fora da casa da pessoa, bem. Ó, pessoal, que coisa mais linda, ó. Seu Mário Nunes, ó, nós já estamos em viagem. Eu e a Madalena estamos em viagem. Ali tem umas mangas maduras. Paramos aqui pra pegar, eu e a Madalena. Aí, ó, bem. Você tem essa colina no carro? Tem? Deve ter. Deve ter, né? Gente, olha que verde agora, depois que choveu, ó aí ó, depois que chove a natureza fica simplesmente fantástica né, deixa eu mostrar um negócio aqui pro pessoal, aqui tem um lugar gente ó, que atravessa por baixo da rodovia ó eu vou dar do outro lado só pra mostrar pra vocês ó eu vou entrar aqui pra vocês verem que passa moto que tem é, marca de moto gente é o seguinte ó, eu e Madalena estamos passando aqui ó, fiz... tem até um reguinho aqui onde passa as motos ó e você sabe? Os cachorrinhos vinham junto com a gente. Aí, ó, nunca viu nós na vida. Vou falar uma coisa, viu? Aí o outro aqui, ó. Ei, vou falar. Já ganhei dois companheiros aqui, ó. Ah, sai numa estradinha de terra aqui, ó. Sai numa estradinha de terra. Mas olha só o que tem depois da estradinha de terra. Hum, tem um riozinho chique lá embaixo. Tem um lugar muito agradável aqui. Pessoal. É só sair da cidade e vir pro meio do mato que eu me encontro, viu? Olha lá os cachorrinhos, ó. Aí, tem ali tem um. Ih, você nunca viu eu e gosta de carinho, né? Olha lá os outros dois, dois lá. Essa, essa, essa ou essa eu nem reparei ainda. Gosta mais ainda. Esse aqui, ó. Ó. Isso que aqui é macho. Gosta mais ainda. Um chorão. É um chorão. Você é um chorão. Você tá chorando? Você tá chorando? Hã? Só que ele quer pular. O problema é que eu não quero que ele pula em mim. Passou na lama ali, tá tudo sujo. Deixa eu deixar aqui um pouquinho. Ó, ó o passarinho cantando, ó. Ai, que chique. Lá de cá, gente, tem um. Fizeram uma ponte nova. Deixa eu mostrar o ribeirãozinho para vocês. Hum, já valeu a pena, hein? Já valeu a pena eu ter vindo aqui. Ah, só que chique. Fizeram uma ponte nova aqui, tá vendo? Aí a aguinha que eu falei, ó. Olha que aguinha. Não sei de onde tá vindo isso aqui, não, mas deve dar um peixinho um bom aí para baixo, viu? aos companheiros. Os três mosqueteiros. E quem que é o mais valente dos três mosqueteiros Onde é que vocês vão? Hein? Quem que é mais valente dos três mosqueteiros aí? Você que é o chorão? Eu sei que é o chorão? e <risos> você que é o chorão? Você gosta de carinha, rapaz? Você é macho. Você devia.. Olha, eu não vou falar nada não para não machucar você, para não magoar o teu coração. Você devia ser uma fêmea. Você é muito cheio de frescura. Hum, cheio de frescura. Não, não, não, não vai para mim. Não, vai para lado Os três mosqueteiros. Ali tem. Como é? é? Aquele ali é Lido do Brejo, né, bem? Chamado Lido do Brejo, né? É, e as, olha que lindas folhas que tá ali. ó. Pois bem, está começando a chover. Bem fininho, mas já está dando para molhar o corpo. Não parece, mas já está. Olha que aguinha silenciosa. Na é, de fato. Olha lá o Lírio lá que eu falei, ó. Eu não tô sentindo ainda, não. Tá pingando. Agora eu vou ali que eu vou levar o, o objeto que nós prometemos entregar. Gente, olha o que eu tô vendo aqui: um pé de engar. Engar e com engar. Ali bem, ó. Olha o engar ali, ó. Ixi, molhei meu pé. Aqui ó, no chão aqui ó, a baga do ingá aqui ó. Ah, e isso? Essa aqui deve estar bem docinha. Certeza que tá. Pedingá. Ali. Sei não, bem, não imagino. Alguém descartou uma geladeira aqui embaixo? E gente, o ser humano é ingrato hein? Nós estamos tão longe de uma cidade grande. Olha o que fizeram aqui. Bom, isso aqui pode ser jogado sim. Isso aqui pode. Isso aqui é resto de jardinagem. O cara cortou as folhas aqui? Pode. Mas essa geladeira já não pode. Aí tá errado. Não, aí não pode. Epa! Olha quem tá aqui. Olha quem tá aqui. Vamos lá, vamos? Vamos lá? Tem. Tem é, algum animal. Tá vindo comer coquinho aqui, ó. Geralmente isso é pássaro, né? Geralmente é Maritaca que faz isso. Tá a Madalena filmando ali. E eu também. E agora eu vou voltar para lá para gente seguir o nosso caminho. Gostei do lugar, viu? Uma paradinha simples já deixa a gente feliz. E aqui a rodovia aí em cima. Vamos lá